Ô, oh, Paulo Basile, lembrei de você agora, homem. Lembra desse pezinho de jabuticaba aqui, ó? Hoje não tem jabuticaba nele como deveria ter porque não é época. Não, quer dizer, como deveria ter. Se não é época, não vai ter mesmo, né? Tá na cara. Mas olha que belezinha, ó. Aqui um dia não tá junto chupando jabuticaba desse pé. Ah, deixa eu mostrar um casalzinho. Gracioso que tá ali, ó. A fêmeazinha, que é a coisa mais graciosa. Mas eu acho que o macho ainda é mais bonito ainda, lá. Olha que imponência, ó. Só não tem tamanho, mas tem beleza. Olha. Na natureza o macho sempre é mais bonito, né? Não é uma regra. Mas o macho é sempre mais bonito. E a fêmeazinha tem a sua beleza também, que não é de se negar, né? Eu tô vindo para cá. Porque eu quero mostrar para vocês a Plantaçãozinha de brócolis da dona Dona Nelly. Esse belo pé de primavera. Um cachorro ali. Deitadinho, sossegadinho. E tá bem quente hoje à tarde, viu? está machucado como diz um amigo meu parece que está caxingando deixa ele para lá eu vou ali que eu quero mostrar para vocês a plantação de brócolis da nossa amiga nelly e seu joão nosso companheiro É, apesar da seca, mas ela colheu alguns aqui. Tá falando para mim. mas a seca tá demais, né, gente? meu Deus! Vai, tá. Ah, na verdade, eles ainda estão em processo ainda olha lá. estão amadurecendo ainda. Nós comemos aquele estalo lá que está uma delícia, ah, mas ele tem um já que está bem no ponto de tirar. Aí, olha. E a rocinha dela é pequena, mas tá bonita, viu? Aproveitou, plantou uns tomates também. Gente, mas aquele maritaca, ultimamente aqui, nessa região que não tinha maritaca. Meu Deus do céu, que situação. Hein? Tá voando de bando aqui. Não tinha e agora apareceu de um tempo para cá. O nosso. Transporte ali agora, que belezinha! Ó. uma espécie de abóbora também. O René plantou aqui, mas está muito seco. Gente. Era para estar tá mais bonito. que isso daqui, viu? Eu não sei se isso aqui é pimentão ou é pimenta. Eu acho que é pimentão. Um aspersorzinho ali para ajudar. Mas é isso. Gente, esse, essa moita, na verdade, parece de capim santo, né capim limão, mas é citrodora, viu? Eu fui ali agora, peguei uma folha, amassei, é citrodora. Vamos fala citronela, mas é o capim que ao fazer um, uma infusão dele dentro de casa, espanta os mosquitos e perfuma a casa também. Casalzinho inseparável ali, que belezinha. Mais uma vez, ó. O que nós vamos fazer, é, é, dona Nelly? Colher brócolis. brócolis. Olha lá o galinzezinho, olha lá o casalzinho. Que coisa mais lê linda. É o meu avô. Olha, olha ali, que coisa mais linda, gente. Vou mostrar de você aí mais de perto. Leva. É senhora e vô. É lindinho, Olha o que a Dani tá falando. Que é eu e o vô. A gente, a Ó, é Olha, é que eu tô com o celular, não dá pra... Puxa no zoom, mas olha que coisa mais linda, gente. Vem aqui vocês dois. Olha ali, olha ali, olha lá. Pretinho, lindo, lindo. Agora vamos lá. o cachorro, Helena. Ué, Miguel, resolveu sair da rede? Vamos lá no brocar. Oi, Oi, Elaine. Tudo bom? Esse é tomate. Tomate? Isso aqui é tomate, Dani? É. Ai, meu Deus. É. Dona Nelly, ela falou que isso aqui é tomate. Não, O é, é isso? Parece tomate. É de nois berinjela. Aqui é fora igual do tomate. Vem aqui! Ô oh, princesa, vem! Olha, parece que abo diabo não. Não arranca não. Ah, esse daqui que a gente comeu hoje? É. Nossa, oh, dona Nelly, a gente abóbora. come a folha também, né? Esqueci, né, Madalena? A senhora não come? Não. Vou tirar o aqui. Não, você não vai tirar nada. A Abra do Olha que coisa linda, dona Nelly. Uhum. Bócolis. Sem, é bócolis, sem, sem agrotóxico, né? Sem, sem nada. Purinho. <coughs> tá seguro? Não sei se é o nome que tem. Olha a boca daqui, ó. Não arranca não, tá? Isso aí tá novinho. Mas o mosquito tá... Aqui um, dona Nelly. E aqui tem um maior, ó. Ah. Oh. Tem uma abóbora. Ah, não, hum. não é que Aqui parece coisa para cima abóbora. Tá é. vendo? Olha aqui. Esse daqui. Que lindo, gente. Ó, oh. muito Figurinho. lindo. É um buquê. É um buquê. <risos> Vou pegar mais um. Pra saber como congela, né, Madalena? Como congela? É, porque tem que congelar. Não. Não não vi falar. Nunca, ah? Nunca vi falar que congela? Congela, porque não tem no mercado lá pra gente comprar. Não tem como comprar, não. No não, tá cadão lá. Helena, pega esse Helena. aqui. Helena, dá, dá um pra Helena. Ah, tá. Dá um pra Helena desse aí. Tá, Toma tá. um buquê de Eu flor vou... Um buquê Sim. de flor pra você, Helena Tá. Eu também Eu quero. quero Toma Só bota as finas de cachorro, Helena. Depois lava e é Toma, Helena Não deixa cair não, tá? Ficura? É Vai, leva, Ficura? leva Ficura. lá no carro Ai, desculpa, desculpa. Eu quero comer ele a dele Sai, cachorro azedo. Vai, sai, sai. Azedo. Pode ficar bonito. Tá? Vai, ficou preso aí? É que eu não quero quebrar a folha. Olha esse daqui. Ele deu bonito assim porque vocês molharam, né, dona Nelly? É, olha aqui, ó. Tem aqui, ó. Vou molhar ainda. É. Que agora colocou a caixa aí, né? É, então daí. Então tem agora tem. Vontade. É mesmo. Que bom, graças, graças a Deus, né? É bom, agora que aqui tem bom, uma, olha aqui, gente, olha, coisa linda. Vou pegar uma Ah, A voadeira dele estava ali, eu nem tinha visto. Tá ali. Tá surgindo de terra. A lei da natureza. Hein? Se plantando dá. É, tá viu? Né? Nossa, e essa abobrinha tá muito deliciosa, gente. tem Aqui, chutinha. Que é gostosa, que você gostosa. Fez, né? gostosa. mesmo. Não sei se é porque você fez, mas ah, tava não é, não. muito boa. Ela tá muito boa. <risos> Hã? Tem três. É, uhum. uma, três, quatro, cinco, seis, sete. é tem bastante. É seis. Ai, que sono! Que é. Acho que é. Vou vou ler. Essas folhas, mais. seis. Eu vou dar pra vaca. Pra vaca? come, né? Uhum. E os porcos também come né? Não, vem lá. Devora, né? É. Sorte eles aqui. <risos> Tem uma que vem aqui que de lá vem aqui. É mesmo, Dani. Não pisa no pé de abóbora, tá? É. Uhum. Ó, Ele, Ele, Helena, volta, Fia. Nós já estamos saindo. Volta, Helena. Nós estamos voltando, bem. Volta. Não vai colher Sim. mais não. Não pisa no pé de abóbora. Nos dias tem giló. Olha. É né? Olha os pezinhos de giló. Olha aqui, ó. Teve uma flor grandona, poxa. Olha da pele. É, dá, tá bem, já. Vai pegar lá pra ver se ela come. Leva lá, Dani, pra ele. Tá, leva lá. Pois é o que eu vou levar lá. Dani, leva essa. Se ela vai levar, dona Nelly? Eu vou levar pra ver se ela come. Ah. Tá bom então. É E hoje, gente. Infelizmente, nós estamos num período de seca. Olha como é está o chão, ó. a grama só não morreu porque o seu chão deve estar tá jogando uma aguinha aqui. Mas olha só a situação que tá. Tudo seco. Mas as bênçãos da roça ainda permanecem. Olha lá. Olha que gracinha. Ó. Eu tô perto dela, um metro mais ou menos. Ela tá aqui me olhando Olha que gracinha. Tá com a patinha em cima da, da pedra. E de boa ali, ó. Né, nega? hã? Mansinha foi? Você tá querendo conversar comigo? O que você tá falando aí? Hã? Opa! Seu João tem uma carreta ali de trator? Quer dizer, a carreta não é de trator, né? a carreta é de madeira. Não tem a mania de falar essas coisas erradas, né? Nossa língua é engraçada. E embaixo dela, dessa carreta, tem muitas galinhas e um galo olha lá olha lá. Agora eu tô chegando e estão indo embora, né? Olha lá, tá vendo? Interessante. Olha, tem dois galos, eu vi um sair para a direita e aquele lá na esquerda que eu não tinha visto. Não gostou muito que eu mexi com a turminha dele, não. garnizé ali, gente. Olha lá, um garnizézinho que bonitinho. Tô usando um celular hoje, fazendo um teste no gimbal. Tô gostando, viu? A imagem fica estabilizada, Olha, que beleza. Dá gozo de ver a imagem, hein? quando ela tá no aparelho próprio, né? Ai, que bom, ó. Testando ele pra direita, pra esquerda, pra direita, aqui, ó, a esquerda. Ó, pra baixo, pra cima. Gostei dele, viu? Ó, seu Reginaldo. Você tá bom, meu querido? Então, esse aqui que eu tô usando agora é o aparelho que eu falei pro senhor que eu comprei. O senhor viu lá no vídeo quando eu postei. Ele me dá estabilização pra andar, sabe? Ó, se eu vou colocar pra esquerda, eu não preciso ficar movimentando a mão. Só no botão eu faço isso, pra direita. E aqui, ó, tô andando, ó. Beleza que é a imagem dele estabilizado, seu regional, ó. Tá vendo? Ó. Já cheguei perto das galinhas aqui, se fosse andando normal, o corpo estaria balançando e balança junto, mas como gimbal não. Quero aproveitar que eu tô aqui embaixo. O Madalena tá fazendo a comida lá em cima. Junto com o pessoal, eu quero agradecer a vocês que têm sido fiéis no nosso, no nosso canal Nós estamos, eu e Madalena Passando por um período agora é, Com esse carro que nós compramos Estamos revitalizando ele Vocês estão observando E as nossas visualizações Caíram bastante E é uma coisa natural né A gente quando começa a deixar De postar vídeo no canal O Youtube também não nos recomenda e aí a gente acaba tomando prejuízo. E eu quero agradecer aqueles que estão permanecendo fiéis conosco, nos visitando, mesmo não estando recebendo a recomendação, que estão firmes com a gente. Passamos de 80 mil. Se não fosse essa situação do Covid, hoje nós estaríamos, eu calculo aí, em torno de 300 mil inscritos. Mas nada que a gente fique entristecido, não. Se falar que a gente não fica... Preocupado, isso aí seria uma mentira da minha parte. A gente fica preocupado sim. E nessa nova etapa que Madalena vamos começar a ter daqui para frente, depois, isso depois que o carro estiver pronto, né? Nós queremos é, voltar a socorrer aquelas pessoas que a gente já vinha socorrendo antes. E eu até é, vou colocar isso uma ideia aqui no canal, ou depois vocês me falam nos comentários, aqueles que receberem o vídeo. Conversando com uma inscrita, que tem estendido suas mãos, quanto a nos ajudar com roupa, nos ajudar com... Até a máquina de costura ela já nos deu para gente doar, que foi aquela máquina de costura que nós doamos lá para a esposa do Adélio. É, colocar o número do meu Pix para a gente poder arrecadar um dinheiro para continuarmos o nosso trabalho de assistência social porque é um desejo que eu tenho continuar fazendo isso e quero subir aos poucos e conforme eu for descobrindo famílias necessitadas nós queremos então ter um dinheirinho né? para bancar um remédio uma cesta básica Enquanto eu falo, eu gravo para vocês essa planta lindíssima aqui, ó. E já aconteceu da gente tirar dinheiro do bolso, com prazer, né? Eu posso falar que foi mesmo com prazer, para ajudar pessoas que estavam necessitadas e a gente teve condição de ajudar. Nós ajudamos, né? E aí essa senhora, que o nome dela é Dona Maria de Lourdes, ela mora em Santo André. E ela falou para mim, eu conversando com ela, que seria uma boa ideia mesmo eu colocar o número do nosso Pix no canal. Aqueles que desejar ajudar, seja com um real, com cinco, com dez. Aí eu só tenho que tomar cuidado para mim poder falar se a pessoa autorizar o nome da pessoa. Aí eu coloco o nome da pessoa ali e falo o quanto ele doou para que os boca abertos não venham dizer que eu estou usando dinheiro particularmente, né? O que pela graça de Deus eu não preciso, devido à minha aposentadoria. Mas é que tudo tem um limite. Às vezes eu gasto dinheiro com com com esse socorro que a gente faz e muitas vezes eu não posso fazer do jeito que eu gostaria, exatamente por conta disso, né? E a gente tem um limite de salário, tem então é nossas contas para pagar e teremos levar tudo assim, da forma correta. Então se vocês concordarem com o que eu estou falando aqui. E acharem que é correto a ideia que eu estou tendo. Eu vou colocar o meu número de pix lá. E nós vamos, é, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui agora de um amigo meu. Que eu quero muito bem. Inclusive quero que vocês vão lá no canal dele. Então, um cachorrinho chorando aqui em algum lugar, ó. Esse amigo meu, deixa eu sair daqui porque ele não vai deixar eu gravar. Esse amigo meu, ele criou um canal, e esse canal que ele criou é para ajudar as pessoas também, né? Para auxiliar aos necessitados. É Israel Puro Sertão. Eu disse para ele que eu faria a propaganda dele aqui no meu canal e estou fazendo. Chama-se Canal do Israel Puro Sertão. Ele tem ajudado algumas famílias, inclusive Deus vai de abençoá-lo grandemente por isso E ele colocou o Pix E desde que ele colocou o Pix ele está sendo bem socorrido E está ajudando as pessoas é, Lá do, do, do estado onde ele mora E Israel, quero te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, que Deus há é de abençoar você grandemente, meu amigo. As pessoas vão se inscrever no seu canal para te ajudar. E é o que eu quero fazer, ou melhor, eu quero continuar fazendo, né? E aí, Madalena? Só que nós antes só ajudávamos mais com roupa e com compra de medicamento, cesta básica. Agora a gente quer estender isso para ajudar também com construção de casa. Para isso nós teremos que viajar, sair daqui da nossa cidade grande e ir para cidades menores, onde o socorro é mais difícil. Mas não é impossível, né? Porque quando junta com pessoas que nem vocês, tudo é possível. A gente faz um bembolado e nesse bembolado que a gente faz, a gente consegue socorrer os que precisam, né? Como é o caso, como eu já estou falando para vocês do canal do Israel Puro Sertão. Um outro canal que eu admiro muito também, que eu conheci há muito tempo atrás, que eu admiro e tiro meu chapéu, é o canal do Chico Museu. E eu quero vir para somar, gente. Eu quero vir para somar. E vocês que não podem estar conosco no sentido de estar no mesmo lugar, ajuda com cinco reais, 10 reais, 50 reais, porque comprando um cimento, um, uma areia, uma pedra, um tijolo, a gente consegue socorrer essas pessoas. Eu tenho uma boa casa, pela graça de Deus, a minha casa é uma casa grande, é uma casa confortável, então eu sei o que é isso. E quando eu vejo aqueles queridos que moram naquelas casas de taipa, a gente tem o um desejo de vê-los melhor, né? Não é que são indignos não, viu gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, por favor, não é o que eu estou falando não. O que eu quero dizer é que eles merecem um conforto melhor como nós também queremos ter, né? Todos nós que temos família, que é ver a nossa família... Bem, né? Eu acho que eu usei a palavra indigno errada. É, o que eu quis dizer é o seguinte, eles não são dignos de viver uma vida assim enquanto a gente vive uma vida melhor. É isso que eu quis dizer. Deu para entender, né? Então eu vou colocar o Pix e vou começar a juntar um dinheirinho para fazer compra de, de tijolo, de areia, de pedra, de ferro, para ajudar esses queridos que nós estamos desejando fazer isso já há um bom tempo, eu e Madalena. Tá bom, então? Então, Deus abençoe todos vocês do canal e se inscreva lá no canal do Israel Puro Sertão, um amigo querido que a gente não se conhece pessoalmente, mas já estamos com as nossas almas entrelaçadas já. O que está acontecendo aí? Você está conversando aí, hein? O que foi? Hã? O que está acontecendo aí? Fala para mim, você quer sair? Não pode. Não pode sair. Tá seco demais, né? Olha só. Olha, tem uma galinha, pessoal. Olha que espertinho, ó. Se alimentando aqui dentro. Vai subir lá agora, porque eu tô aqui perto dela, ela vai acabar voando. Gordinha de só ela. Bom, deixa ela pra lá. Não voa, então não vai voar tão cedo. Olha é que beleza que era ali, ó. Bem cuidado, né? Dá gosto. A malhada. Ó, oh, coisa bonita. Hum. Bom demais. Olha que quadro bonito, bonita imagem né, apesar da seca. Geralmente quando canta desse jeito aí que nós estamos ouvindo, é porque botou um ovo né. Eu vou conferir ali, se realmente é isso. Ela está cantando aqui no... A <risos> se tem algum ovo aqui Bom, pra cima não vai ter ovo, né gente? Tô aprendendo a mexer com o gimbal, tô apanhando aqui um pouco. Tem só em 10, dei, só. Deixa eu ver nesse daqui como é que tá. Aqui já não tem nada. Eita, nós mexi mesmo com a turma, hein? Aqui tem um resto de cana, que com certeza é para fazer silo. E a galinha tá ali, ó. Olha o galo paquerador, ó. E o pequenininho tá ali. Oi, oh, gente. Opa. É. Vou aprender um pouquinho a trabalhar com esse aparelho aqui que é muito bom. Outro galão bonito ali, ó.